Eu tenho uma ótima notícia para você hoje. Vou revelar como você pode ter uma frequência vibracional em alta. E isto vai impactar a sua vida, pois esse segredo vai te conduzir a um salto quântico nas suas ações. Consequentemente, você vai materializar seus sonhos e ser feliz. Mas tenho também uma notícia ruim. Bem, acompanhe o vídeo até o final. Então vamos para a ótima notícia. Você sabe que tudo que pensamos, sentimos, as nossas emoções vão gerar uma frequência de energia? Por exemplo, esse som. Provavelmente você lembrou uma imagem, um pensamento, um sentimento que teve num carnaval com alguém muito legal ou uma energia negativa naquele momento. Por exemplo, o um filme de terror vai gerar um sentimento de medo? Uma música vai gerar uma frequência vibracional dependendo do som que você fica com raiva, vai gostar, vai dançar, vai cantar, e isso é frequência vibracional. Então, você já percebeu que um pensamento leva a um sentimento, o sentimento gera uma frequência vibracional. Mas aí você está se perguntando, né? E o que é a tal da frequência vibracional? Bem, a frequência vibracional é o ritmo pelo qual o som que uma pessoa emite, que é a sua energia vital. Ou seja, a sua resposta a tudo o que acontece com você em todas as suas ações. É o um movimento constante da nossa energia vital em direção ao mundo externo. A energia está presente em todas as coisas do universo e a qualidade delas afeta as pessoas de forma positiva ou não. Você recebe um abraço, dá um abraço, Alguém grita com você, você dá a resposta em voz alta também. Então depende da sua frequência vibracional. Eu defini no meu livro, frequência vibracional é a conversa que temos com o universo. Tudo que existe é energia, tudo é eletricidade, tudo gera um campo elétrico. O corpo humano possui um campo elétrico ao redor dele. Tudo na matéria gera uma energia. Agora... Cada um de nós, cada ser, vibra uma escala de energia dependendo do seu pensamento, do seu sentimento e da sua emoção, que tem diante daquilo que está acontecendo com você. Então eu quero que você observe a escala do médico-psiquiatra David Hawkins. Ele dedicou a sua vida aos estudos das emoções humanas. E com base nesses estudos, construiu uma escala de níveis de consciência. Essa escala mede a frequência vibracional de cada emoção humana que tem um valor numérico medido em Hertz. Então observe, se você está numa frequência vibracional de coragem, aceitação, amor, alegria, paz, você é um cara leve, é um cara tranquilo, tudo está dando certo para você, você está numa frequência vibracional e alta, você está no fluxo do universo. Como eu sei se estou numa frequência vibracional em alta? Exemplo, você acorda contente, está em alta. Você está feliz, está numa frequência legal. Agora, se você está triste, se durante o seu trabalho você tem animosidade com colegas, se está dirigindo em alta velocidade, portanto, vai depender da resposta emocional que você vai dar àquilo que está ao seu redor. O seu corpo é feito de energia pura. Mas pode ser negativa também, positiva ou negativa. Então agora, como eu prometi, vamos à notícia ruim. Vamos voltar à escala do David Harkin. Observe, observe na escala. Se você está numa vergonha, se você está sentindo culpa, apatia, medo, raiva, orgulho, eu tenho certeza que você está com muitos conflitos internos, está vivendo situações difíceis, está tá vivendo situações complicadas. Então, percebeu que cada energia tem uma frequência? Então, você viu, ouviu e provavelmente sentiu que a frequência vibracional está relacionada ao seu estado emocional. Está equilibrado uma energia positiva, está desequilibrado uma energia negativa. A mente cria... Mas é a partir de uma frequência vibracional que você vai materializar seus sonhos. Como vimos, se você está numa frequência de felicidade, vai atrair coisas maravilhosas. O seu estado vibracional é maravilhoso. Agora, se está numa frequência negativa, vai atrair coisas negativas. Como não somos robôs, tudo pode ser mudado a partir das nossas ações. A pergunta é: Como posso elevar minha frequência? Bem, aí o assunto é para outro vídeo, mas rapidamente. É preciso ter equilíbrio emocional, ou seja, estar alinhado no fluxo do universo numa frequência em alta. Como assim? Cuide do seu corpo físico, do mental, do emocional, do espiritual. O alinhamento desses quatro corpos vai fazer você estar numa frequência alta. A importante notícia é. É saber que você é o resultado dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Se está vibrando numa frequência baixa, tudo pode se complicar. Agora, o importante é que você tem ferramentas, tem consciência para caminhar em comunhão com o universo numa frequência vibracional em alta e assim ter uma vida dos seus sonhos. Bem, como você ficou até o final deste vídeo, você merece um presente meu. O um mantra criado por mim, que se você repetir várias vezes, você já pode aumentar a sua frequência vibracional. Eu faço isso várias vezes durante o dia. Então, se te perguntarem assim, e aí, como é que você está, minha amiga? Como é que você está, meu amigo? Independentemente de como você está, responda, estou cada dia melhor. Tem algum problema, alguma situação difícil, não importa, diga, estou Cada dia melhor, vai começar a aumentar a sua frequência vibracional, com certeza. Se você gostou, se algo tocou seu coração, dê um like, faça um comentário ou uma pergunta, eu vou responder para você. inscreva no meu canal, me acompanhe no Instagram. E quem sabe você possa enviar esse link para várias amigas e amigas, uma atitude de amor, de colaboração, para aumentar a frequência vibracional delas também. Um grande abraço! E não mascar.